Nossa, mano, que merda, eu não tenho nada pra fazer aqui, eu vou ver, sei lá, tem um pasta mega aqui, eu vou ver alguma música daqui Nossa, quantas músicas, mano Nossa, tem muitas músicas que eu não consigo nem imaginar, Ah, tem uma aqui, canga, sei lá Será que ela é boa? Peraí, não tá querendo abrir não, que demora pra travar, ô oh, gente Um velho, mano, olha que legal, tem um véio na capa Legal Não vou fazer mais nada é, Música legal da pele, mano. Uh! Hum. É. Acho que vou. Não. Fica ouvindo essa música aqui. Tem nada pra fazer mesmo? É, tem nada pra fazer mesmo. Vamos ler essa música aqui. Que legal. Eu, souberia, eu vou procurar algum jogo, alguma parte. Sei lá, eu acho que tem uma parte. Deixa eu, ver, deixa eu ver, abrir aqui a não, parte do seu zero. Seu Zé pro lado, peraí, aqui Seu Zé, nossa, que essa pessoa? É, Happy Wheels oh. nossa, que não é essa? Não, peraí, vou voltar no M pera aí, vou procurar Happy Wheels Ah, aqui, ali, achei. Okay. Happy Wheels Agora executar com Flash Caramba, mano O que que é isso, mano? Legal! Que tava falando, né? Não, não sei, sei lá achei esse negócio aqui, deve ser muito legal cartif nossa Kartif o ato mano, tem que pode escolher Eu escolhi Papai Noel Peraí, como é que anda aqui? what mano, o que é que tá acontecendo? Oh, oxi. Nossa, que legal, mano Eu nunca vi coisa mais emocionante que isso, não, velho Sério que eu não vi. O carinha corre, velho. Nossa, também posso voar, rapaz. Olha, é tá a porta caindo. Me de pé de um Caramba, que jogo legal. Eita, porra. Corre, vai bichinho. Corre, vai. Corre, bichinho. Vou ver a cabecinha do outro ali, mano. Ei, até que esse jogo não é tão legal assim, não. Puxou o corpo do cara. Ganhei! Nossa, que merda! Tem as coisas melhor Nossa, sério, dessa vez eu vou escolher algum bem legal aqui. Eu vou escolher esse Pokémon trai Ai, caramba. Ó, dessa vez é o bichinho que tá com o trovo Que lindo! Para, carinha. O engraçado que não pode escolher nessa é daqui. Ah, a minha criança, minha criança, a minha criança, ai morreu. Peraí, <risos> dessa vez não vai ah. Não, porque eu apertei barra esse negócio caiu. Então, já que se eu não apertar barra, ele vai pousar. Então, é uma matemática bem louca. Ai, ai, cara, consegue? Isso, consegui isso, lindo. Vai levantar seu filho. Pronto, dessa vez, dessa vez, dessa vez, dessa vez Ô, oh, cara, eu tô gaguejando demais Corre Nossa, mano, parece que eu tô aqui na arena do Sonic Vai, carinha, vai, carinha, vai, carinha, vai, carinha Eita, corre. Nossa, mano deu uns espinhos aqui, eu vou correr Eu vou conseguir vencer, eu acho Tá já tá 30, 26 FPS Nossa Eita, quebrei o braço da criança, que lindo Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eba, vou ganhar Ai, caramba, perdi Não, pera aí, eu ganhei Ô, oh, mano